O pequeno menino Felipe nasceu em 1983, em Recife, ao lado do Parque 13 de Maio, onde Sivuca fez uma famosa canção com o famoso compositor brasileiro. Essa valsinha foi composta em 1947. Eu fiz uma letra que é baseada assim uma conversa de crianças. O nome da música é João e Maria. Voltando aqui para a minha história, eu cresci em Olinda, mais precisamente no bairro de Jardim Atlântico, e foi jogando futebol na rua de barro, no campo de areia ou na praia, que desfrutei da minha infância. Curiosamente, só estudei em colégios que não existem mais, e na escola Recanto, tive o prazer de conviver com Samuel, Vicente e Marcelo, meus amigos da Mombojó. Em breve eu te conto mais.